Pergunta aqui do Gamer 26 o brabo aí que tá com a camisa azul. Ele perguntou se assim, em um Universo o Bento poderia ter um Omnitrix com os Supremos e outros Supremos. E assim, cara, eu acredito que eu já tenha respondido uma pergunta semelhante a essa aqui no canal, mas... De boa, eu aqui com mais detalhes né? Que o Derek ele já falou Que não tinha planos de colocar o bem com As somas supremas e universo, então imagina Com as somas ultra-supremas Aqui né? é algo que o, tanto o Duncan quanto o próprio Derek Já falaram a respeito que pode sim Existir e tudo mais, mas eu acredito que Se eles fossem colocar os ultra-supremas, eles primeiramente Dariam muito destaque para as somas supremas Que, pra falar a verdade, elas não foram muito Desenvolvidas, né, durante a série Tipo, no supremacia que era Para ser desenvolvida, não foi tanto assim, entendeu Então eu acredito que eles deveriam dar muito destaque primeiramente para os Supremos e tudo mais, para depois eles colocar os outros Supremos. E eu acredito que se fosse seguir ali né, a vibe do universo, ia ser pro Albido. Mas se na série nova de Ben que vai lançar, ele for tomar um caminho diferente do universo, pode ser que eles poderiam fazer para que o Ben tivesse as Somas supremas e logo em seguida as Somas ultra-supremas. Pergunta aí do Senhor Albido com um copão de leite. Se o Ben Supremo se transformar no Alien X, ele teria todos os poderes sem precisar do Bélicos e da Serena? Cara, não é assim. Por causa que se fosse, se ele tivesse todos os poderes do Alien X sem Bélicos e Serena, ele teria acabado ali com o negócio do Will na hora. Que ele falou, ele série uma é seriedade, assim, que se eles não conseguissem derrotar. O Ion era o fim do futuro Então se ele tivesse o controle do Alien X ali, normal Ele poderia sim ter usado Só que isso mostra que ele não tem Ainda mais o DNA Sapiens Celestial diluído no humano Então eu acredito que ele não teria tipo, os poderes do Alien X Sem se transformar Ele teria que sim se transformar Porque foi confirmado que o Ben primeiro pode se transformar nos Aliens. Ele só não quer mais, né? Que ele prefere estar nessa forma aí que ele chama de Ben Supremo Mas ele poderia se transformar no Alien X E daí ele tem os poderes do Alien X convencional Com o Belcos e a Serena ali não tendo o controle total, entendeu? Pergunta aí do Pedro Henrique, ele fez duas perguntas A primeira é, o que aconteceu com o Gregor depois que ele foi derrotado pelo Kevin? Ó, oh, isso eu falei lá no vídeo de tudo sobre o Agregor, a história dele É porque muita gente não viu aquele vídeo, ele não foi muito recomendado não O que aconteceu com o Gregor foi confirmado pelo Darwin McDuff E ele foi levado pro nulificador entendeu? Depois daquilo ali ele foi preso no Nullificador mas a segunda pergunta é bastante interessante, tipo, como o Doutor Animal do futuro ganhou aquele corpo de gorila? É algo que na própria série responde, no episódio de loucuras do animal, o Doutor Animal do futuro ele fala, né, que o Doutor Animal destruiu seu próprio corpo Aí no futuro ele deve que criar esse corpo de macaco, aí esse gorilão aí, que eu acredito que seja um gorila mutado por ele mesmo Ou pode ser uma espécie rara, não sei, mas é bem da hora E em Five Years Later, o Doutor Animal de lá... Ele tem um corpo que são vários animais misturados, é um negócio bem da hora. E no jogo do Protector of Earth, o Doutor Animal ali não é o Doutor Animal do futuro, é o Doutor Animal convencional, só que ele tem... O corpão lá de gorila, entendeu? Então é um negócio que ele já tava meio que planejando Ter esse corpão aí de gorila, né? Pergunta do Cauezito Com a camisa vermelha E aí, Daniel Leite? E aí, Cauezito? Eu ouvi um rumor que vão lançar uma nova série Mais adulta de Ben 10 no HBO Max Quais são suas expectativas para essa série? Cara, assim, ó Eu tô com expectativas bastante altas Eu tô sendo Bastante otimista, né? Eu não espero que eles vão fazer um reboot de novo Um corracinho assim, mais infantil Eu imagino que eles vão realmente fazer uma coisa assim Não adulta, só que pelo menos mais 13, entendeu? Que, tipo pra ter uma violência mais explícita ter um pouquinho de sangue, entendeu? Para realmente as pessoas tirarem esse preconceito de Ben 10 e que, ah, é uma sériezinha, uma franquiazinha pra criança. Um preconceito que sempre teve. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho, assim, vergonha de dizer, ah, eu tenho um canal de Ben 10, tá ligado? Eu sei que, assim, os raiz mesmo, né? Não tiram onda de Ben 10 porque os raiz sabem que Ben 10 é brabo. Mas tem uns povo aí que, tipo, nem assiste e já, ah, é de criancinha, por causa do Omniverse, que no Omniverse, por mais que tenha aí os momentos do feedback e tudo mais, e tudo, né, um backstory bem legal, mas tem os momentos assim, mais engraçadinhos, aí as pessoas já ficam com preconceito por causa disso, e, e principalmente o reboot, né, porque o reboot já foi feito para as crianças de hoje em dia, e tem aquele humor da nova geração, humor pastelão, entendeu? Aí por causa dessas coisas, bem né, isso meio que fica uma falata, tá ligado? Mas com uma série madura Eu não sei se eles vão fazer realmente um clássico Só que mais três, Mas se for fazer ia ser muito da hora tá ligado? Eles Manter a essência de Ben 10 só que Uma maneira mais séria, tá ligado? Ou eles faziam continuação de um universo Só que na premissa de Alien Force Ser serião e tudo mais então, Tem o Ben naquela peça tá da ali Bastante maduro, tem os momentos que ele fazia as piadinhas ali Mas geralmente ele tava maduro, entendeu? Então se fosse uma coisa assim Explorando bastante o universo Ben 10 Mostrando como ele realmente é complexo então sim, cara, esse seria um Ben 10 de respeito. Seria realmente uma franquia aclamada por todos os públicos. Então é isso que eu espero para essa nova série de Ben 10. Eu sei que eu, isso pode sonhar sonhado demais, mas é porque eu levo minhas expectativas lá para cima. Então é isso que eu tô esperando desse novo Ben 10. Pergunta do Saulo Carvalho. O Alien X pode criar uma nova espécie de Alien? Cara, o alien dele tem muitos poderes Até mesmo todos os poderes dos outros aliens do bem Então ele é um alien que distorce, altera a realidade ali, E com certeza ele teria sim um poder para criar uma nova espécie E viu o né, Nerd Legionário? Não foram os contuméridos que criaram os sapos celestiais Provavelmente foi o contrário Por quê? Por causa que na série é mostrado Que os contuméridos ficaram surpresos ao ver que o cromático usando a espada com o DNA do sapo celestial conseguiu romper aquela barreira que eles consideravam impenetrável, entendeu? Tipo, os seres que são considerados deuses da quinta dimensão não são mais fortes do que o sapo celestial. Isso mostra que o alien X tem muito poder e é muito provável que foi ele que criou os mais Mas isso é só uma teoria, viu, galera? Não é nada confirmado aqui, mas é o mais provável a se pensar. Então, sim, o alien X ele pode criar uma nova espécie. Conta do qualquer Richard. Eu sei que não é membro, né, galera? Isso que ia responder só as perguntas dos membros, mas é porque ele fez uma pergunta tão cabulosa que eu acharia um erro deixar passar. Eu peço até desculpa por não ter respondido essa pergunta no vídeo anterior de Respondendo Inscritos, que realmente é realmente uma pergunta muito boa, e não só a pergunta, mas a pessoa que ele tá usando aí, de foto de perfil também, é uma pessoa que eu gosto muito demais. Cala a boca, Bartolomeu, cala a boca, mas vamos lá, né? Se algum alien do bem fosse fublau, ele teria desejos próprios? Exemplo, se o Massa Cinzeta fosse fublau, ele não teria a possibilidade de DNA do bem, obviamente. Então ele se transforma transformar em basicamente um novo ser vivo tanto em aparência quanto em mentalidade o bem controlaria né o massa cinzenta full assim como ele controla o feedback e o fantasmático só que o fantasmático tem aquele negócio por ter a personalidade do zizcat tinha vezes que ele assumir ali o corpo do fantasmático entendeu tanto que foi confirmado por pop-up o zizcat assumiu o fantasmático para constatar o Vitor então tem isso e no feedback não tem mais o bem ficava viciado então sempre tem meio que uma consequência um ponto negativo de se transformar em full é por isso que o homem o Omnitrix tem um limitador ali no clássico Isso ali é um modo de segurança pro DNA Não se inscrever, O bem ficar preso no alienígena Pra sempre, então isso poderia acontecer Com o Massa Cinzenta, por causa Que, teoricamente falando, o Massa Cinzenta Ele poderia ter ali uma síndrome de inteligência E tudo mais, e achar superior Não, eu não quero virar a forma humana, não, eu sou superior Sendo inteligente mesmo, então o Massa Cinzenta Ele ia mexendo no Omnitrix pra ficar na forma Galvaniana, consequentemente o DNA Ia se sobrescrever. e é uma coisa Que só acontecia no clássico, né, no Omnitrix Definitivo, por exemplo, não acontece isso, né, por causa que o Ben ficou 3 horas no pior Ele não foi subscrito, DNA Atrociano Por causa que isso foi aprimorado na versão final do Omnitrix Mas na primeira versão poderia sim acontecer isso E o Ben ficar preso no Massa Cinzenta Que é um plot contrário do Albido né? Por causa que o Albido é o Galvaniano Que ficou preso na forma humana Só que aqui o Massa Cinzenta seria tipo O humano que ficou preso na forma galvaniana É engraçado, né? O contrário Mas é isso galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like, se inscreva no canal Ativa o sininho, se possível seja membro Falou e tchau! E uh.